Muito bem-vindos, é o Rigodonari Cara, é o seguinte, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo diferente, mano Trouxe uma pessoa aí muito especial no vídeo para participar comigo, uma menina que joga Free Fire muito bem Na verdade, ela me indicou o Free Fire Ela foi uma das primeiras pessoas a baixar o jogo e falar Bigodon, joga esse jogo que é muito bom e eu fui na dela, joguei, depois até fiquei um tempo parado sem jogar E ela continuou e hoje em dia ela está me humilhando A bicha joga muito bem, fala muito bem Eu tenho certeza que vocês vão gostar para um caramba deste vídeo Então, mano, siga aqui entupindo de like Se inscrever no canal se você não for inscrito Que eu sei que tem muita gente que está assistindo o vídeo E que não está inscrito no canal do Abigodão Então, cara, isso é uma coisa muito fria de se fazer, beleza? Se inscreva aqui, macho É, o que mais que eu tenho pra falar? Eu não sei, estou confuso neste exato momento Por isso que chegou a hora de dizer Vamos para a partida <risos> Bora! Salve! Ligou de uma fã. Eu tô fã! Eita! Encontrei mal. uma fã, galera! Eu me Caramba! Eu tô feliz! Oi, meu fã! Show, Tudo meu, bom, meu, fã? Meu sonho é... Eu te dou um soco! É me dar um soco? Então vem, ô fã de merda! Nossa! Como você é vai com seus fãs? Beleza! Estamos aqui dentro do avião e hoje eu tenho uma convidada que tá aqui sentada no lado, no meu ladinho do avião, na verdade, né? Porque pessoalmente ela não está aqui, mas ela é, o nome dela é Vitória Souza, dá um oizinho aí pra galera, Vitória Souza. E aí, galera, beleza? Por que, que tu puxou esse sotaque do Nordeste, se a tu é do, do, de, de Santa Catarina, filha? Porque eu sou rica! Galera, nós vamos cair aqui em um pique. Porque a Vitória, ela é ousada, galera. A bicha é danada. É bicha. Chega umas horas que a gente não tá raciocinando tão bem. É, acontece. Tá bom. Beleza, vou cair aqui no celeiro, Vi. Porque eu não sei. Vi, por favor, faz um favorzinho pra mim. Não faleça. Tenta não morrer, sabe? Só tenta ficar viva, como amigo mesmo, tá ligado? Tá, tá verdade, tá. Fica viva porque eu sei que é uma dificuldade pra ti isso. <risos> Olha só. parece que não caiu muita gente aqui não, hein? Eita. Foi só que Pensei falo. errado. É contigo ou não? Ah! Cuidado, cuidado. Pelo amor de Deus, e... Eita, tem cara aqui. Ai. Beleza, Vi. Cuidado aí. Tem cara aí ou não? Pelo visto tem. Tem eu, oi. Mas tem mais cara aqui sim. Sim, tch. caiu um cara aqui. Tem mais cara aqui sim, mano. E eu tô nervoso, por isso que eu nem falei muito. Ai, meu Deus. Ai, era tu que estuda Sou eu, sou eu, sou eu, eu. Não me mata. Até porque não dá pra matar, né? Isso aí que você disse é tudo burrice. E... E... E... Nós estamos aqui, mano. Felizes e vivos. Cadê a galerinha de pico? É, mano, cadê a galerinha? É, ué. Oh, ó, tem, ca tem e carrinho, aí? tem carrinho, tem carrinho. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui. Tem, tem, tem. Eu tem acho. cara lá, ó. Eu acho. Ah, tu acelera, hein? pouco, seu palhaço. Deitou um, deitou um. Deitou um, deitou um. Boa. Deitou casa também. Eu acho que tem cara aqui na casa Ah, nem tô vendo esse, essa desgraça. Matei. Boa. Mano, tá matando tudo. Ninguém para essa guria. A menina jamais igualada. Poderosíssima com uma espada de um samurai. Ó, oh, tem cara lá em cima, acho. Cima. Ali, olha lá, ó. Ai, Davi não, não, não. não, Ai, meu Deus, vou morrer, Calma. Gelo! Estão se arrasando. Arrasei. Arrasei, <risos> Arrasei meu. Arrasei. Que demais. Cuidado, cuidado, só. Tem que tomar, tem, temos que tomar cuidado. Pegar a 12, pega a 12, pega a 12, pega a 12, pega a 12, pega a 12, a 12, pega a 12, pega a 12. Corvo, tá, tá lá em cima, Eu já vi ele aqui. ó. Boa, amiga. Eita, tem carrinho aqui, tem carrinho aqui. Esse carrinho, mano, sem controle nenhum. Tem muito dano. Um. A lança, lança, lança, Deitei aqui, deitei Nossa. Um, tá deiteque. matando tudo. Tá matando tudo. Mata, mata, mata, mata. mata. Matei. Pô. Nossa, agora não. Meu Deus. Matou quantos? quanto já? Matei cinco, véi. Mandei quase... Mil bandido pro caixão. Oh, oh, e atirei vai, no mano. meu ex-parceiro com 45 tiros no peito. O Quanto cabinho tá com, com a farinha, eu tô indo com o bolo pronto, rapaz. <risos> Aquele não, que... não, Nossa, foi, tá agora, eu, agora, agora eu mitei. Não, mitou. Não, não é sério, na moral. O cara pau. tava de lança, velho. Paguei pau, não, morri pro lança ali, ó. Paguei, Ai, tô porra. feliz que tô vivo. Matou triste porque morri que nem um bosta. Mano, mas eu acho que tem cara aqui em cima ainda. Será que não tem? Ah, mas se tiver, vai morrer, né? Maluco é brabo. O cara provavelmente pulou. É, e foi o que, foi que eu matei matou. aqui embaixo, foi que eu matei embaixo, Sei. Eu Beleza, matei um duo e um cara que tava sozinho. Tá vi? agora é hora de eu recuperar a, a minha fama. Famas? fama? <risos> ah, fama piadinha! Tá sozinho, não. Piadinha, tu é. deixa em casa. Tem um cara é. me mirando lá, ó. Um. Tem um cara lá na frente, Onde? Lá. Só me mirando, o cara tá Onde paradinho. Vem? Calma. Calma. Calma. Até finalmente, né? Nossa, eu passou meio quente demais, eu não 154. bem não, respeita, Vitória Souza. Eu também dei headshot, só pra te avisar, tá? Não foi uma papada tão. tão. sei lá. Ah, então, tipo assim, se papou com headshot, tá valendo. Porque não, não, é pode é ser no tu, tu se mete em não, tudo, vale, né? Mete onde é chamada? Ah, não, é verdade, que salvou que era... minha vida. Não, verdade, não, desculpa, desculpa, Salvei eu não. vida bonito mas. Tem três ah, caras que... Desculpa. Eu não. Hã? Você é feio de fazer, tá? Não desculpa um tem um lance, vou pegar vou pegar as balas. Tô com três balas de lança já. Não, vou cara, pior o que lança, lança. Pra, pra Duo é top, hein? E ela nem avisa que tem capacete 3, né? Isso que é o mais bonito. Eita, tem cara aqui, carrinho. Aí, eu tenho aí. gelo, quer coisa? Só vem, só vem. É tuk-tuk. BD. -tuk. Nossa, não roube meu ah. filho. Eu dei headshot, tu matou os dois. Não tô lembrado, não. Não, tu assim? roubou. Não, nunca nem vi. Eu atirei só. Só meu isso que eu fiz. Meu, roubou demais, da cara dura. Uma briga de quem rouba mais aqui? Ladrão! Quem que os caras acham que são para pedir drop e pique, mano? Ó, moitinha, um moitinha, moitinha lá, ó. Ai, ah, deixa aqui pra mim, por favor! Não vai salvar, não vai, não pode. Ah, tem um muito miado que eu... Os dois dois, dois entraram, os dois entraram. Vamos entrar, vamos entrar também. Uhum. Os dois subir lá em cima, Vi. Tu tem, tem lança granada? Uhum. Vai, vai. Não, eu tenho granada, sim. granada. Granada, né? granada. Eita, mas também ah, a, a melhor granada da vida, hein? <risos> joguei bem certinho. Fazendo um bagulho não, muito. Não, mano, deitei um cara agora, é que foi até... Foi é até feio. A granada, joguei. Ai, voltou a granada de novo, não sei jogar a granada. Ai, é matei! Matei tudo! Matei tudo! Tu me respeita, Vitória Souza! Tu me respeita! Não. Não? Quanto ah, vê, cara. Onde... O cara perde a moral e nem sabe, tá ligado? Chamei um dropinho. Tá, chamei o um dropinho aí. Eu só sei que eu matei os caras tudo aqui, Vi. isso. A moral, Quem lá, Ó, o cara lá. Eita, me avisa, Eita né? Me avisa, vai. Eita, me... Ah, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Tô... Tomei bala, tomei bala. Calma, calma, calma, calma. calma. Não vai morrer. Enriu, lá, lá. Tô, calma, tô, calma. Onde que o cara tá? Tá no mapa. É mesmo, é? Ali na casinha quebrada. Sabe? Tem carrinho subindo também. Que casinha quebrada? Que casinha quebrada? Boa. Boa, boa. Que partida emocionante, Vitória Souza. Tem uma casa quebrada, eu acho que. Ah, essa é a casa quebrada? Ué, mas eu matei eu o cara ali. Me... Ah, tá. Então, ó, tem cara lá no drop. Calma, calma, calma, calma, calma. Já foi, Vi. Deitou? Não deitei. Ai, tá aí. Tá indo. Meu Deus do céu. Ah, velho. Não, mentira. o carrinho, estoura o carrinho. Matei! Ó, tem mais dois ali. Ó. Tem mais onde, dois, onde, tem, onde, mais dois tem mais dois. Onde? Mata ali, ó. Deitei um. Eita. Matei os dois. Ah, meu Deus do céu, Vim. Quando tu deitar um, o outro é meu. Não, senhor. Ó, tem carrinho vindo, cuidado. Tem carrinho vindo. Por onde? Vê, lá por lá. Por onde? <risos> meu Deus do céu, eu nunca vi alguém pra se expressar de uma forma. Tem 4x aqui, ó. Tem 4x aqui, ó. A grausinha quer é bom nada, né? A grauzinha. Tem nenhuma grauzinha aí pra nós. Quantas kills estão? Eu tô com Quanto 7. Deve estar tá? tá com 1 um milhão de kills. Eu tô com 9. <risos> ah, tá bom, né? Que probleminha. <risos> o cara tá longeão, já. Ah, não, tem cara... É tu que trocou de arma? O quê? Lá na casinha de pó. Casinha de madeira... sem ah, de cara, madeira, é um, cara é de cara é 1, Aí. Ah, todo querendo usar barril agora, né, mano? Ah, véio, qual é a graça da usar barril? Um sei a toa. Que viagem é essa, velho? Oh, ó, o título vai ser assim, ó. Joguinho ah, com tá. minha amiga que fui carregada. Minha pau. Sabendo que vai lançar uma mochila nova na loja, é o bigodão o nome. Daí você coloca nas costas e carrega. Que merda, hein? Que? Ah! <risos> Tu não falou isso. Três anos pra entender a viagem, é a mochila não, e a é né, demorei, por favor. Demorei, demorei, demorei. Teu um ping tá alto. O que será é que os caras estão, mano? Tá, aqui tá bem grande. Só gr... mais Ei, dois. Eita, Só Ei, mais dois. Tá o cara quer me matar de carrinho. Aí, ó. Eita, outro carro. Outro carro onde? Deitei tenho... um. Cuidado, Vi. Tô caindo! Calma. Boa, boa, boa É, mano Carregado aí pela minha amiga, mano Levemente carregado, eu não queria dizer nada não Mas não, carreguei, Ligodou é Ela é boa até demais, né, mano A Vitória não consegue, é, sabe, manter um nível Depois dessa maravilhosa frase Deixa o um like aí embaixo Se inscreva no canal É nóis, um beijo imenso no coração Obrigado v, por ter participado do vídeo Tamo junto. É isso aí Valeu